Olha a cara do menor, de nerd da Lan House. Você é muito feio. Olha a cara que dançava freestep no recreio. <risos> Na moral, você não decola. Menor eu falei de escola. Vai, nerdão, passa a cola. Mas você nunca faz ataque. Você quer bater de frente comigo, você nunca te aguenta esse baque. Ei. Esse que é o Mikezinho, não sabe nem fazer ataque. É época da escola, Ei. é você que escutava restart. Embraça no serrão, bagulho é muito louco, sabe mano que eu te bato aqui instantâneo? Vai BH é o vale da terra, assim mesmo que eu sei o teu crânio. 3, 2, 1, Riva! Você falou que vai eu vou te matando meu mano demonstrando a improvisação Eu vou demonstrando a improvisação Na escola eu tomava sua janta e te dava um cuecão E dava cuecão Para que esse papo se vacinou Aí mas que sim, é nem tão bom assim Esperava mais a gastação MC que veio pra batalha Sinceramente você <speaking entret smoothly> trouxe só a decorada Na época da escola eu enviava sua cabeça dentro da privada Mentira, cê tá ligado, nerd de CS, só que aqui cê não atira Meu mano, você tá ligado, então se acostuma Você esperava de mim, de você eu não esperava porra nenhuma oh! Não esperava porra nenhuma O meu ataque ele é bem fatal, como se fosse uma puma Aí meu irmão, eu vim pra rima e aqui tá tudo beleza Não esperava nada, irmão, então cê conta com ataque surpresa oh! o ataque surpresa só que você na pelada, você nunca joga então eu deixo pra natureza você falou que tá tudo beleza aqui na destreza eu nasci há 10 anos atrás fiz um hip hop Raul, maluco beleza oh! maluco beleza sua rima da tristeza sinceramente, cê não é coerente você rima não tem nada de uma beleza ai irmão, sinceramente comigo tá decapitado maluco beleza 10 anos atrás por isso que cê tá desatualizado oh!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 que ganhou, cê não assistiu o Brasil contra a Croácia. Uh! Qual que momento? Ele perdeu no segundo tempo. Ganhou, ganhou. Olha, parceiro, em que momento? Daquele que você no jogo não teve discernimento, então faz igual o Brasil contra a Croácia, vai perder o gol nos últimos do segundo tempo. Tá vendo aí por que você tá travando? Eu acho que é o ego te sufocando, porque aqui desceu do a potência falou mais alto. Oh! Não, logo, você que foi burro e falou do jogo. aí ah, é, parceira, sou cristalheira. Eu só não falei isso que eu torço pro Brasil, porra. Eu sou brasileira. Oh! Eu Sabe por que você é brasileira? Eu vou te comparar. Você aqui é que nem o Neymar, sempre jogando mal e sempre se lançou na próxima do carnaval. <risos> é o seguinte, eu não dei nenhuma brecha, tá ligado? Nenhum momento eu falei nada, só porque eu falei de jogo que vocês estão baianos. Tô nessa porra, tem sete anos, já é o FIPA Nacional e não é carteirada não. Pra me baianar nessa porra, só se eu der brecha ou se eu vacilar. Ei, é, calma aí, não vai te tomar não, que não é meu aniversário. Ei, é, qualquer pessoa que tiver algum bagulho pra resolver comigo, fala em fora, certo? É isso mesmo. Pode. Yeah, aham, uh -huh. yeah, uh, yeah. Oh, uh ho! -huh. Uhum. quando você começou a rimar O céu tinha até escurecido Quando eu comecei, tá chovendo Porque já tá esparecido Cê vai entender, sabe por quê? Esse é o proceder É que eu fiz o nível subir E também fiz o céu descer vai, vai que tal? Tá? o controle isso aqui, saber a trajetória Não faço a dança da chuva, que a é só então faz a chuva da vitória, ó. Dança da vitória, se Isso daqui é o um detalhe Mas quando você tá de frente pro Breno você só segura a chuva de line Eu já escutei essa rima é de falar que o céu desceu, sou MC Só que tem Vênus um o meu rimando Eles viram que os anjos já estavam aqui Aí mano, você entendeu? Acho que agora você perde na cédula A gente é um anjo rimando, a diferença é que nós não tem auréola Então, aí meu mano, eles eu vim pra tirar um sorriso É que eu tô sobrevivendo do inferno, então na terra eu tô no meu paraíso Sem maldade minha mas vem alerta Paraíso, você veio paraíso, que merda me saca, que eu faço? Rima que é boa, cê dá tá no calabouço A minha rima faz creque, creque Sua paraíso, a minha é para osso A sua rima é paraíso, sua rima é para osso A minha rima é um para raio E esse e vai parar no bolso Eu não sei se deu pra escutar Mas meu mano, com voz ou tenho voz Eu faço por nós, eu tô pra te eliminar Não um falta me eliminar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 Hip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 porque nessa oh. mesma gente, aí você já deu brecha e mosca. cachave lixa nas árvores de coração de bosta. Oh. Tá você coração, aí você vai ver sentimento e disposição. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Tá irmão. E agora você só aumentou a voz. Você não é o leão.